Eu sempre me pego no começo. Olá, galera! Tá começando mais um EADROPS. O tema de hoje, como a gente falou no vídeo anterior, é moral. E eu já começo agradecendo pelos comentários do último vídeo, a galera que ajudou a gente a fazer o roteiro de hoje, e espero que vocês gostem. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo nos é permitido. É a nossa consciência que vai determinar o que é certo e o que é errado. Algumas pessoas têm uma imagem de Deus como alguém que pune, que castiga. E não é Deus que é o nosso juiz. É a gente que vai determinar o que é certo e o que é errado. A lei dos homens nos ajuda a perceber um pouco o que é certo e o que é errado. A lei do Talião, de antigamente, era a lei do olho por olho dente por dente. Se alguém me fazia o um mal, eu podia retribuir com o mesmo mal a essa pessoa. Graças a Deus que a gente evoluiu e agora não precisa mais disso. Hoje nós temos as leis dos homens, você pode pegar como exemplo a Constituição Brasileira, que nos dá várias diretrizes para ajudar a determinar o que a gente pode ou não fazer, o que deve ou não fazer. E também temos as diretrizes religiosas, as religiões nos ajudando a enxergar a consequência dos nossos atos, para a gente pensar bem antes de fazer. O que você faz quando ninguém está vendo? É aí que está a questão da sua consciência de determinar o que é certo e o que é errado. A gente viu, há pouco tempo atrás, durante uma greve dos policiais do Nordeste, vários saques acontecendo. Pessoas ditas de bem, pessoas que não têm o costume de roubar, de, de furtar nada, se aproveitando da situação por poder sair impune e roubando, levando os equipamentos, levando os produtos para casa. E uma coisa bem legal que aconteceu é que muitas pessoas depois se arrependeram e devolveram esses produtos. Por quê? A consciência delas determinou que aquilo era errado. Não é porque eles tinham um fácil acesso ou a sensação de impunidade. Foi a consciência delas que pesou e determinou que aquilo era errado. Elas não podiam ficar com uma coisa que não pertencia a elas. Aqui na Terra, a gente ainda vive num mundo muito material. E a gente responde pelos nossos atos perante a lei dos homens. Mas é a nossa consciência que vai determinar como que a gente vai responder perante a lei de Deus. É a nossa consciência que vai determinar o nosso nível evolutivo. O que eu faço aqui tem consequência direta na minha evolução. Eu vou responder por isso, perante Deus, mas primeiramente para mim mesma. Bom, galera, hoje eu vou ficando por aqui, e o que eu posso deixar para vocês é uma dica que já foi dada há bastante tempo, mas que é sempre atual. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que vai determinar o que eu não quero que seja feito comigo. Eu jamais vou fazer outra pessoa. Espero vocês na próxima. Yeah!